Olá, boa noite. Boa noite aí, meus amigos, minhas amigas, que acompanham o meu Facebook, o meu Instagram, que acompanham aí meu canal no YouTube. Também já quero agradecer ao pessoal que me acompanha lá no canal no YouTube. Estamos aí na corrida para chegar aí é, mil seguidores no YouTube. Essa semana eu estou realizando uma semana de, de entrevistas com pessoas grangenses, que têm trabalhos desenvolvidos, experiências maravilhosas que precisam serem comunicadas. Defendo a comunicação social e defendo que a maior riqueza da granja é você, grangense. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa maravilhosa, grande referência no nosso município, que tem um amor pela terra, tem experiências maravilhosas. Nós vamos falar sobre a agricultura familiar e a economia local. Mas, para conversar, vamos chamar ele, Mário Davi. Olá, meu amigo Mário Davi. Boa noite, Davi. Ali, Boa noite. Boa. como é que está você? Ah, como, como é que está vai? a família? Boa. Mário, tudo bem, graças a Deus. Tudo tá... bem, estamos tentando sobreviver à pandemia, vamos sobreviver né, com muita força, coragem e fé. Meu amigo Mário, nosso bate-papo hoje será sobre economia solidária, ou agricultura familiar e economia solidária, né, que é a economia que está dentro dessa, dessa, dessa agricultura, que muitas das vezes as pessoas desconhecem ou às vezes não faz o devido investimento. É, Mário, antes de começar, eu lhe conheço, tenho o maior respeito pelo seu trabalho. Na verdade, eu estou aqui, eu confesso pra, assim, confesso com muita alegria, estou fazendo essa live aqui, essa, esse momento, esse bate-papo, essa conversa de Alpendre. É também graça a você, porque sempre quando eu precisei de você para trocar ideias, e eu admiro muito o seu trabalho. Quando precisei de você para levar alunos lá para a sua fazenda, né? para aulas de campo, você nos recebeu com o maior carinho. Mas, para quem não conhece, Mário Davi, como eu chamo. Quem é Mário Davi? O que é que Mário faz? Boa noite, seguidores Liris, seus seguidores, né, amigos, Grangense. Pessoal, eu sou Mário, para quem não me conhece, sou filho do, de Nicolau e Enilde, neto do TH, né? Tiago Domingos Ferreira, e de Carlos Nicolau. Todos dois já falecidos, meu pai também. E sou grangense nato. Nasci, me criei, estudei, passei pelas escolas de granja, visitei o hospital, precisei de todas essas coisas que o grangense tem que fazer. Então, sofri na pele, ainda sofro, mas, graças a Deus, nós estamos passando e atravessando essa pandemia. Mas fui aluno do Luiz Felipe. Comecei minha carreira de aluno no Luiz Felipe. Fui para o colégio, passei pelo Paulo Sarazati, Fiz o meu segundo grau na Escola Agrícola, onde a minha base de tudo isso foi formada. Não consegui terminar lá, porque em 88 a escola agrícola fechou. Eu tive que ir para Pacatuba, terminar o meu terceiro ano em Pacatuba. Aí, de lá para... depois voltei para a granja. Me especializei em ovino e caprino. Lá na escola agrícola também. Depois me graduei em administração de empresa na Anhanguera, no, no polo de Camusim. Tudo isso daí, companheiros, nós também entramos na área da agricultura, fui um dos fundadores da Associação dos Criadores do Extremo Norte do Estado do Ceará, com sede em granja. E hoje, atualmente, eu estou como presidente do sindicato dos produtores rurais ligado à FAEC e ao Senar nessa luta para fortalecer a propriedade rural, né? Muito bem, meu amigo Mário. É, Mário, hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que você gosta muito, que é sobre a questão da agricultura. A agricultura familiar, é, que tem uma grande relação com a questão da economia solidária, da economia do lugar né, da nossa terra, enfim, da economia local. Mário, nós vivemos hoje num mundo muito globalizado, né? globalizado e urbanizado. Eu faço aqui uma provocação para você, uma provocação inicial. Nesse mundo, que cada vez mais depende das energias, né? das fontes de energias não renováveis, desse mundo que é do corre-corre, onde tem também um agronegócio, onde tem, enfim, a industrialização. Nesse mundo, na sua visão, existe espaço para a economia ou para a agricultura familiar? Sim, Lira. Meu amigo, eu acredito... E os números aí dizem, por exemplo, no nosso município, nós temos uma força muito grande da agricultura familiar. Resta nós, agricultores da base familiar também, é, administrar essa força. Porque o agronegócio é um gigante. Hoje nós sabemos que o agronegócio praticamente sustenta a nossa ba a balança comercial. Mas a nossa agricultura familiar, no município ela trabalha com muita mão de obra, então ela tem um papel social bem forte, e nós não podemos deixar isso morrer, principalmente na, em granja, porque nós... Estamos muito distantes da tecnologia. A tecnologia é muito ligada a nós, como agora, mas a tecnologia de campo ainda está muito a desejar para nós aqui na nossa cidade. Apesar da nossa escola agrícola estar bem aqui vizinho, dentro do nosso município, essas tecnologias sendo trazidas para cá, via também internet, essas coisas, mas nós precisamos melhorar muito mas temos como. A agricultura familiar tem como se melhorar nisso, tem como tirar proveito disso tudo. E é aí que está faltando aquela, aquela pitada de sal, porque nós estamos deixando o carro passar, nós estamos deixando o cavalo selado passar e não estamos nos beneficiando disso. É, Mário, você falou uma questão importante que é sobre a, questão, é, sobre a... Educação, né? nós temos a escola agrícola, você na sua apresentação é, Falou que é filho, né? digamos assim, filho da escola agrícola Seguramos só essa pautazinha que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto né? Educação que pode fortalecer a agricultura familiar Que pode trazer inovação né, ao campo Mas antes disso, você falou nessa questão da tecnologia né, que no campo, o nosso campo ainda está muito é, aquém né, da tecnologia. É, como, é que nós, é, como é que nós, população, sociedade grangente, poderíamos fortalecer mais essa questão da agricultura, da agricultura familiar, considerando que o nosso município ele é um dos maiores do estado em termos de território, né? em termos de extensão territorial, em termos de terra né? ainda. Como é que nós poderíamos estar fortalecendo a nossa agricultura familiar? Meu amigo Lira, olha, eu tenho uma coisa a dizer. Eu já andei nesse Nordeste quase todo. Vi todas as situações, do grande, do pequeno, do médio, da agricultura familiar, do caba que luta, que desbrava, e que trabalha em cima de tecnologia. Infelizmente, na nossa cidade, nós ainda estamos na era do machado e da foice. Olha, não tem como a gente competir com o um trator. Então, o nosso produto pode estar mais caro do que a gente adquirir ele fora. Eu vou citar uma coisa muito simples, O arroz. Hoje, para a gente produzir um quilo de arroz aqui em granja, nas nossas condições, lá que meu avô, meu tataravô, já vinha desenvolvendo, broca, queima, planta e aquela colhe do aquele jeito todinho, ele está saindo muito mais de R$ 2,50 um quilo de arroz para a gente botar ele dentro de casa enquanto no mercantil a gente vai lá e compra isso por menos valor, se você comprar com quantidade. Então, nós estamos pagando para produzir. Então, nós temos que mirar nas coisas que nós podemos produzir melhor. Por exemplo, mel de abelha. Nós, nós temos uma, uma natureza belíssima para nós. Por quê? Porque nós... Temos parte da nossa cidade que chove dois mil e poucos milímetros por ano. Em parte nenhuma do Ceará tem tanta chuva quanto na granja. Então, se tem chuva, nós temos muitas flores. Quem não conhece os campos da nossa cidade quando está na época do Sabiá, abrindo flor? Fica só um tapete branco. Aquilo ali é prato cheio para a abelha fazer mel e a diversidade de todas aquelas flores. Olha, tem muita, nós temos muitas matas ainda virgens, ainda desbravadas, ainda que estão produzindo só flor. E as abelhas, por exemplo, nós temos amigas muito da gente, porque elas produzem exatamente a base de flor. E nós temos muita. E o mel de qualidade, que falta a gente dar valor, porque não é aquele mel que você vai lá, queima tudo quanto é de abelha, mata, destrói. Aquilo ali é extrativismo. É o que nós temos que banir da nossa cartilha. O extrativismo está acabando com nós. Então, nós temos que... Por exemplo, nós lá na, na Pedra Branca produzimos mel. Esse mel é produzido lá. Uma garrafinha dessa de mel, se você olhar, nós temos condições de produzir muito isso daí. Uma colmeia, uma colmeia que produz bem, produz aqui 60 kg deste mel por ano. Então, se você for fazer a conta, 60 kg de mel. Na pior das hipóteses, quando eles estavam comprando aí a 10 reais o quilo, são 600 reais, é meio salário mínimo uma colmeia dessa, deixa por ano. Se você tiver 24 colmeias, você tem 20, 12 salário mínimo por ano. Então, isso daí é uma continha bem simples para a gente fazer, sem exploração, porque muita gente, quando está... Fazendo conta de mel, quer fazer conta de mel de 30, 50, 40 reais o quilo. Esse preço não existe. Mas o preço a 10 reais, o comprador, nós temos o comprador batendo na nossa porta todo dia, oferecendo um pouquinho mais do que isso no quilo de mel hoje. E se a gente fracionar, a gente ainda pode adquirir mais, agregar valor ao nosso produto. Então, a agricultura familiar tem que mirar nessas, nesses produtos que estão dando lucro. Outro, a cajuína. Olha aqui, nós também produzimos lá a cajuína. Uma garrafinha dessa, Nós podemos. o caju está se perdendo lá. Aí a gente bota o cajuzinho aqui dentro, transforma ele em cajuína, a gente dá para vender isso. O ano todinho o caju está guardado. Então, agregamos valor ao produto, ao caju, que ia se perder, que ia para o mato. Tudo isso daí, agora nós temos que ter, como nos outros municípios tem, um comprador forte. Né? Aí, a, aí entra a união do, da agricultura familiar, porque sem união nós não vamos conseguir isso, nada. Nós não vamos conseguir vender o nosso mel a nossa cajuína, o nosso leite de, o queijo de cabra que eu também tenho aqui para apresentar a vocês queijo de cabra feito aqui né depois eu vou mandar um pedaço para você Lira para você oh, ótimo. De, <risos> virtualmente provar então tudo isso daqui olha hoje eu estou aqui ó só os meus produtos da, da agricultura ó aqui uma cabritinha nascida da raça todas essas essas tecnologias que nós não podemos deixar para trás. Nós temos que mudar o sistema de criar, o sistema da gente agregar valor aos nossos produtos, porque senão nós não vamos sair das patamarzinho. Nós não vamos sair do estender o pires todo tempo com o pires na mão pedindo ajuda. Verdade. Mário, você apresentar aí seus produtos, né? E até e a o cabrito, né? Vamos Mostrou literalmente o cabrito aí. Deixa eu só é, um comentário aqui. Quero agradecer demais o é, pessoal que estão aqui na nossa live. Então, pessoal, quem chegou agora, quem acabou de chegar na nossa live, é, chega junto, compartilha, pode perguntar, pode deixar seu comentário, chama o vizinho, né? acorda o vizinho que está dormindo, manda aí para o zap para vizinho, o zap da família, manda para os grupos que você tem aí, porque o assunto é importante, é sobre a agricultura familiar e sua importância na economia local. Um assunto de assim, grande importância, especialmente nesse momento onde várias pessoas perderam o emprego, onde várias pessoas estão sem perspectiva econômica, e nós estamos trazendo aqui para você esse bate-papo gostoso com o Mário e o Davi. E aí tem aqui um comentário, eh, deixa eu colocar aqui, Mário, não sei se vai dar para você ler. É um comentário do, do Donato Fontinelli. Ele está ele dizendo o seguinte: prestei serviço eh, e aprendi muito assistindo vários cursos, viagens e experiências práticas junto ao sistema sindicato. Faec, CNA, não temos projetos voltados voltados da agropecuária. Falta tecnologia, né? ele falou. Aí ele cita o Luizão que em 1972, né, comprou um trator, depois colocaram, né, para transportar, é, transportar lixo na cidade, né? Ou seja, sem muita perspectiva aí no investimento na agricultura. É, então, Donato, fala é, exatamente. Fala e soma-se a sua fala, Mário, sobre essa questão do investimento e da dedicação de projeto mesmo sério, projeto de desenvolvimento econômico com base na agricultura familiar. É, Mário, é, deixa eu fazer uma pergunta, e essa pergunta é, eu vou fazer, mas na verdade ela não é minha, mas é uma pergunta que já ouvi de várias pessoas. É o seguinte, você mostrar seus produtos, beleza, a nível de granja, é caro investir na, eco, na agricultura familiar? Dá resultado a curto, médio e longo prazo fazer investimento de projetos, de ações eh, na agricultura familiar? Lira, meu amigo, eu queria mandar aí uma alusão ao Donato, nosso parceiro, nosso companheiro de, de, de, de sindicato também, e de dizer a ele, do seu donato também, aí Pedro, que foi um dos presidentes do nosso sindicato, passou pela presidência do nosso sindicato, dizer que caro, porque nós estamos muito desestruturados. Olha, um projeto sem assistência técnica, nós estamos fadados ao fracasso. E aí... Tudo é caro. Nós não temos na nossa cidade uma máquina para colher, para plantar. Nós não temos uma máquina, um trator que puxe um... Tem alguns tratores nos assentamentos, mas eu digo, o trator de assentamento só serve para puxar carroça, pessoal. Não tem equipamento necessário. Você tem uma grade uma grade que pula em cima do chão. Poucos têm, salvo nosso amigo Adilson, lá do Jaguarapi. Ele tem tratores, tem uma, uma, uns equipamentos voltados, mais atualizados, mas ainda a desejar. Quando o Banco do Nordeste faz um projeto, este projeto vem todo cap, é, é capado. Como é, nós temos que fazer um projeto sustentável, um projeto que dê resultado, que pague, que pague um técnico, que pague... Quando Vou citar aqui, quando eles vão fazer um projeto para camarão, é tudo incluído, é muito caro o projeto para camarão. E por que, que um projeto para plantar cajueiro, o banco quer capar os recursos para ele? Quer diminuir, quer fazer isso, fazer aquilo. E acaba nós, proprietários, entrando, com, tendo que botar dinheiro para finalizar o projeto. Então, é dessa maneira aí que ela fica cara, nossa agricultura. E a agricultura familiar é maltratada. Se libera alguns projetos, libera um projeto para comprar duas, três cabras, cinco cabras, e aqueles recursos são capados. Então, ou se faz um projeto sustentável, ou então você joga dinheiro no mato. Você não vai dar para pagar esse projeto. Eu tenho... Olha, já passaram vários anos em granja e muitos projetos feitos no Banco do Nordeste para ter a cabra, deram com os burros na água. O proprietário precisou vender a terra para pagar o projeto, porque o juro era muito alto foi comprado o cabra e não foi feito aquela terminação completa, o projeto não foi executado como era para ser executado, não sei se tinha recurso ou não, mas o que acontece é que o proprietário teve que vender a terra para pagar o projeto. Então não foi deu prejuízo a coisa. Os projetos da agricultura familiar. Nós temos o Pronaf, que libera aí dependendo de faixa de renda. Mas nós não temos nenhum projeto que diga, oh, esse aqui foi o projeto, foi feito, está bem sucedido, pagar a conta e pronto. Se não tivesse aqueles rebaixos, aquelas coisas todinhas, muitas vezes o agricultor ainda tem que, que vender o milho dele, é, vender uma vaca para poder pagar a prestação. E era para ser o contrário, ele devia era comprar uma vaca, não ele estava vendendo para pagar. É. é. Nós tivemos, nós tivemos na Paraíba, Lira, e lá, lá a natureza é muito perversa com eles. Chove 80 milímetros, chove 100 milímetros por ano. Aqui, enquanto uma chuva dá 120, 140, 150 milímetros né, na nossa. E lá eles têm produção, eles têm cooperativas, então, é onde é que está a força desse, desses agricultores de na cooperativa. Então, se não tiver, se não for cooperativado, nós vamos ficar marcando passo. Soluções nós temos muitas. Nós temos como, nós temos... Dá para se adquirir, adquirir assistência técnica, mas não dá para mudar a cultura. Então, essa cultura está travando a gente. Nós temos que... E destravar, e muitas vezes a gente é amarrado, porque o Caba ou não quer ou não acredita, mas que dá para ter projetos viáveis, sustentáveis, eu acredito tranquilamente que dê, apoio e ainda acredito nisso, acredito fielmente que dê para a gente ter projetos altamente rentáveis na agricultura, na agricultura familiar, e que a, e possa a gente sair desse buraco. É, Mário, você, você citou aí as experiências, as visitas técnicas né, que você já fez, é, uma, falou da questão da, do cooperativismo, né, a importância da organização social do agricultor familiar, é, e eu quero que você cite aí algumas experiências que você já fez aí na fazenda Pedra Branca, né? a sua fazenda, que eu já visitei. Quais são as experiências que você já realizou, que já testou, provou que dá certo, tem resultado? E quais são as novas experiências? Você está com algum novo projeto aí? Meu amigo Lira, olha, nós começamos com cajueira. Eu implantei oito hectares de cajueira não precoce, do CP76, que é uma variedade desenvolvida pela Embrapa, para ser um, cajueiro de, um caju de mesa. Então, é aquele caju que começa a encher os... A, a, a, quando a gente vê, começa a, a comer logo ele com os olhos. E, ele, e se você passar a comer, você vai deslumbrar. É um, é um ótimo caju. Esse caju, ele produz a nossa cajuína. Nós... Trabalhamos a castanha, beneficiamos essa castanha, que é outro, outro produto excelente para a nossa região. Você vai ali no comércio, você adquire um quilo de castanha, ali de amêndoas, hoje é R$ 60. Reais. Se for, uma castanha mais, mais ou menos é 40. Mas você chega, se você... Conseguir adquirir uma amêndoa bem cortadinha, bem cheia, bem limpa, chega quase a 60 ou mais reais um quilo um de castanha. Você hoje não tem nem preço a castanha em natura. Para você ver como é a nossa desorganização cultural, houve uma aquisição através da Fundação Banco do Brasil de uma. De uma Empresa, de uma fábrica, para processar castanha no nosso município, que está lá na, em Sambaíba. Parou. Acabou-se. Né? Então, aquilo ali era para estar tá funcionando. A cada 5 quilos de castanha, nós temos 1 um quilo de amêndoa. Se você fizer essa conta, se eles comprarem a 2 reais, 5 quilos sai 10. Se você vender a 40, você hum. agrega. 30 reais em cima dessa castanha que você vendeu a 10. Então, aí você tira todos os custos. O dinheiro fica dentro do nosso município. Nós não precisamos mandar dinheiro para fora para vir castanha de lá para a gente comer. Então, nós temos uma área de cajueiro muito grande. Só que nós temos que se adequar à coisa toda. Então, tudo isso daí, eu acredito por isso daí. E tem várias e várias outras, várias e várias outras coisas. Que a gente pode, podemos agregar valor, que a agricultura familiar pode, deve se atar nisso daí. Olha, tem um sisteminha da Embrapa que é chamado Sisteminha da Embrapa, é para criar peixe. É para criar peixe desenvolvido pela Embrapa. Toda, você pode criar peixe no tanque, no tanque que tenha 3, 5, 10 mil litros d'água. Você pode ter ali. Para cada mil litros de água pode ter 10 quilos de peixe. Então, é mais, é, um, é mais ou menos isso, e você pode criar peixe. É, um, é um, um, um, uma atividade altamente lucrativa também. E nós não estamos vendendo no nosso município. Nós temos a, a cajuína, como eu já falei muito caju, antigamente se fazia muita cajuína em granja, hoje nós estamos resumido, hoje nós estamos comprando cajuína da Gijoca, Lira para abastecer nosso mercado em granja mercado interno mercado interno, a Gijoca entra em granja com muita cajuína para vender aqui a deles não são melhor do que a nossa urmã. nós temos cajuínas ótimas aqui para o mercado então tudo isso daí é lucro que a gente dá. Olha. Os meus dos produtos que nós implantamos na, lá na Pedra Branca, tem o caju. Depois eu vim com a, com, a caprinocultura, com a caprinocultura. Eu acredito que esse animalzinho dê muito lucro. Olha. Nós temos aí fora o pessoal vendendo um quilo de queijo de cabra possível 50 qual é o quilo do queijo de gado que você compra a 50 reais comprar um 20 a 25 é o dobro sem falar nos benefícios do próprio leite para você consumir você é alérgico a lactose você pode consumir o leite de cabra não precisa você dar 50 60 reais numa lata de leite de, de, de, que vem lá de fora, não, porque é, não tem a lactose. Consuma leite de cabra. Tire esse preconceito que leite de cabra fede. Não fede coisa nenhuma. Que fede é o bode. Você não botar as cabras junto com o bode, não fede. Eu, eu consumo leite de cabra todo dia. Todo dia, eu, eu aqui em casa, nós só bebemos leite de cabra. É, uma, é um leite mais saudável, é um leite menos gorduroso, é um leite que combate o colesterol. Ele, ele tem inúmeras e inúmeras vantagens. Então, por quê? Nesse nosso interior, nós não tomamos leite de cabra. Na Paraíba, toda propriedade, toda casinha que eu chamo da, familia, da agricultura familiar ou da agri, do, do agronegócio, tem cabra. Eles vendem. Ah, o pessoal do Bolsa Família lá recebe leite de cabra, Lira. Por que, é que nós também não podemos fazer isso? Olha, quantas creches nós temos no município de Granja? Por que, é que essas creches não estão sendo é, é, servidas a esses meninos? Por que, é que a gente não puxa mais o que é? E puxa mais dele e, e oferece. Para o outro lado, assim, ah, se o, o depúrio quiser comprar agora leite de cabra, ainda não, não tem, porque só quem produz leite de cabra em granja sou eu. E eu não tenho quantidade para isso. Mas o interessante era a agricultura familiar se juntar, se juntar numa cooperativa. Exatamente para isso. A força da cooperativa é para a gente movimentar essas coisas. É aí que está a força do cooperativismo. Você já pensou? Se nós tivéssemos um representante na Câmara Municipal, da agricultura familiar, para lutar contra isso, e isso pode ter. Então, estou já puxando, uma coisa daqui, uma coisa daqui, já puxando muito assunto, mas é a representatividade que vai... Que vai mostrar a categoria. Então, se essa categoria não for representada, nós vamos ficar anos e anos e anos nesse marasmo. Vamos ficar reclamando, jogando pedra na lua e não chegando bem nenhum. Então, nós temos que acordar. Né? Acorda, acorda. <risos> ainda continue, eu vejo que ainda continuam dormindo. Ninguém acordou, né? Se acordar, dormiram de novo. E, e um sono muito profundo, né, Mário? Mário, é, você falou do leite de cabra e falou com grande propriedade, não só com propriedade técnica, mas também de consumidor, né? Ou seja, está falando de uma coisa que você experimenta, que você cria, né? É, e aí apareceu já uma cliente aqui, olha aí, né? a minha esposa, né, já quer comprar, vou estar aqui, eu quero comprar leite de cabra, porque o nosso, eu aí. Né, o, o meu filho, né, o Lira Filho, ele tem problema com lactose, e é um, uma situação, né, que deixa a gente, assim, preocupar, tem toda uma questão, e agora você já indicou aí, né, falou do leite de cabra, e outra coisa, eu também já fiquei curioso, já com vontade de tomar lei de cabra, porque, né, falou aí da questão do colesterol, nessa né, questão toda, eu já tô na idade já de me preocupar com o colesterol, né, já estou já é, chegando aos 40 já, né. Mas, Mário, é muito bacana, gostei muito dessa, dessa sua explanação, que você fala dessa questão da organização, mais uma vez, chamando aqui a atenção para a organização do agricultor familiar, da, do granjense como um todo, porque é, nós, nós não somos uma cidade desenvolvida, nós não somos uma cidade assim, tão urbana como se diz, né? nós, não somos, nós não somos uma sobral da vida, né? uma capital, nós somos cidade mesmo do interior, e eu acredito, Mário, na sua fala aí, que nós, granjeiros que moramos aqui na cidade, né, na cidade, nós temos um pé lá no campo, se não os dois, né? porque muitas pessoas é, migraram do campo pra, para a cidade, outras pessoas têm parente, na, ou, parente no campo, e que nós precisamos nos reconhecer, enquanto pessoas do interior, e ao mesmo tempo é, perceber e nos apropriar do potencial que nós temos na agricultura essa sua fala é bem importante, né? nos apropriar desse potencial que nós temos na agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, isso também passa por uma formação, passa por uma educação, né? uma educação cidadã, né? uma, uma postura também de cidadão, e, ao mesmo tempo, pela representação, né? Pela, pela representação política séria e responsável, e pelas políticas públicas, como você bem falou, né? é importante as políticas públicas chegarem lá no homem do campo, chegarem na forma de tecnologia, de assistência, de orientação, né? chegar lá com o homem do campo, é, de acesso, né, acesso aos direitos, como o do campo precisa, e de acompanhamento mesmo, é, na forma de projetos, como você bem citou, projetos sustentáveis, né, eu gostei muito dessa sua fala aí. É, e fiquei curioso, curioso e, ao mesmo tempo, assim, meio... É vamos dizer assim, não muito zangado, mas não é o que seria a palavra, mas fica, deixar a gente chateado quando você nos fala que a cajuína, granja, cara, vou citar só o Parazinho ali, onde meus pais moram, cada, é assim, cada casa, né, praticamente cada casa tem um pé de cajueiro e o pessoal de fora vem vender cajuína para o mercado interno aqui, granjense, enquanto a granja poderia estar produzindo para o próprio mercado interno. Isso fica uma reflexão forte, isso é muito forte, né, pra, para o granjense perceber. E você cita, e vale a pena no, é, chamar a atenção da população, granja não tem problema de chuva, né, como se diz, né, você bem citou aí. E a gente não produz, por quê? Por que é que não produzimos? Por que é que, para se comprar, como dizer assim, comprar a, um tomate, você tem que receber da serra, né, onde você tem... Nós temos um, um município que tem pé de serra, né? tem, tem um rio, tem açude, né? tem ali próximo ao litoral já, próximo a essa, essa região de litoral, e nós não conseguimos é, ter um norte, né? uma orientação para a produção agrícola. E essa produção da agricultura familiar, ela gera renda, gera renda, gera emprego, né? e aí é onde eu queria chegar aqui também para você. Dá para gerar emprego, dá para gerar trabalho, dá para gerar dinheiro, renda, com a agricultura familiar? Ou o pessoal pode achar que é só uma ideia, que na prática isso não poderia acontecer? Lira, meu amigo, olha, a situação da Serra Grande, eu conheço agricultores familiares que mantêm 10 empregados de carteira assinada na sua propriedade trabalhando com maracujá, trabalhando com acerola. Hoje, hoje a coisa está muito diversificada. E que tem linhas de crédito altíssima para investir, sendo agricultor e familiar. Trabalhando sua família toda, trabalhando dentro de uma roça de, de acerola, vendendo para no Eu acompanhei esse pessoal de pertinho, que são meus amigos de escola agrícola, eu junto com ele. Eu, agora, nesses quatro meses de pandemia, não deu muito um mais a serra, mas antes, até fevereiro, eu estive lá, passei o final de semana com eles lá, lá conversando, visitando a propriedade deles, um pedacinho de terra, pequeno que seja, mas acaba muito. muito, muito, muito. De... Só nós temos água, nós temos água, nós temos o município. Esta a gente, porque a gente tem que se organizar para isso. Porque se não se organizar, nós vamos ficar capinga. Porque ninguém vem aqui dizer para a gente, ó, oh, está aqui este prato de feijão. Nós temos que correr atrás dele. Então, não tem aquele ditado que diz assim, quem é que sabe ficar lá do quê? Quem sabe é a diferença do pato para a galinha? É porque a galinha faz zoada. E o pato não faz. Olha. Então, o ovo, todo mundo fala em ovo, fala em ovo de galinha. Não fala em ovo de pato. Por quê? Porque a pata põe o ovo, não faz zoada. E a galinha põe co, co, co, co, e pronto. Então, se não fizer zoada, não vai chamar a atenção de ninguém. Então, nesse sentido de zoada que eu quero dizer, é que nós temos que se organizar. Nós já estamos em 2020. Nós não temos mais já está criando. Já está tudo criado, Leira Eu tenho um amigo de 70 anos, que é doutor e muito que diz, Mário, já está tudo criado. Nós não podemos perder mais tempo criando. Porque se assim, tudo que a gente precisar, Leira nós se for atrás, a gente encontra só resta nós nos organizarmos. Uma coisa, nós, transferir, a agricultura familiar grande granja, eu não vejo a organização. Eu não vejo a organização nisso. E temos uma cooperativa. Nós deixamos uma, uma fábrica de beneficiamento de castanha se acabar. Nós não temos uma fábrica de né? de depois, depois, depois. Perde muito e muito caju. Lira, a cada de quilos de castanha produzido, nós temos 10 quilos de caju. Imagine! Uma propriedade, você diz assim, fulano vendeu 10 sacas de castanha. 10 sacas de castanha são 500 quilos. Ele botou quantos quilos de caju no mato? 5 mil quilos, Lira. 5 mil quilos de caju foram por mato. Se ele tivesse transformado isso em polpa de caju, ele tinha conseguido aí 80% em polpa de caju. Vamos dizer, 80%. Aí ele, tinha, ele teria 4 mil, 4 mil quilos. Se ele tivesse 2 reais o quilo, ele teria 8 mil reais polpa de caju. Eu só estou fazendo uma compra bem grosseira. Então, para você ver tamanho do nosso desperdício. É. A castanha, tá em tudo Verdade. Mário, é, tem um comentário aqui. Quero que agradecer o Orlando, participando, deixando aqui um comentário e fazendo também um questionamento, né, um questionamento aí para o grangense que está nos ouvindo. Mas eu também quero mandar aqui um abraço... Na nossa live não tem só Grangense, né? Tem pessoas de outro município, tem pessoas de Camusim, Macho Nobre, Sobral, né? Tem o pessoal que me acompanha de Sobral, o pessoal que me acompanha de Fortaleza, ah, lá o pessoal da Serra, né? Ontem eu estive numa, numa entrevista com o João Batista, que é o João Bota, falando sobre movimentos sociais e a questão da solidariedade, e ele estava diretamente lá da Serra da Ibiapaba participando. É, o, o, deixa eu botar esse comentário aqui para você ver aqui. O Orlando está dizendo aqui, né? Grande é o um município da região que mais chove durante né, o período chuvoso, que é, que é o inverno. Tem o rio Coreaú, dispersando água, né, jogando lá no mar. E tem mais outra sul né? Que é, que é o Itaú. Né? É, não está faltando um projeto de irrigação como tem no, em Acaraú e CO para fortalecer outras culturas, né? Ele faz esse questionamento geral, né, para quem está nos acompanhando aí. Esse questionamento do, do Orlando é um questionamento que várias pessoas às vezes se perguntam, né, sobre essa questão é, de projeto de irrigação, né, de investimento em outras culturas, é, lembrando que o Mário Davi citou a apicultura, citou a questão da criação de caprinos, né, mas, é, o caju, mas existem várias outras culturas que nós podemos desenvolver no município. É, Mário, eu tenho aqui um... Hoje, o professor Pedro, né, sabendo que ia ter nossa live, ele fez um, um, uns versos que achei muito bacana, que eu vou colocar aqui. É, colocou o seguinte, ó, se o campo não faz roça, a cidade não almoça. Né? Ele resumiu né, em poesia... É, toda a nossa fala E ao mesmo tempo faz uma provocação Através da poesia assim, Ele chama a população né, Para acordar A sociedade religiosa também para acordar E fica essa questão né? Se o campo não faz roça né, A cidade não almoça Principalmente agora nesse período Que está acontecendo aí, as farinhadas né? Eu já andei visitando algumas farinhadas Com, com alguns amigos é, Que é bom comer uma tapioca né, Um beiju mas isso é a produção do nosso campo. Nós precisamos, sim, valorizar o nosso agricultor familiar, valorizar o nosso campo, e como o Mário falou, tirar aquela visão errada de que no campo não dá nada, de que quem está no campo é o Matuto, que ainda tem muita essa visão, viu, Mário? E aí eu já entro naquele assunto que eu deixei lá, que eu vou puxar agora, é, que é sobre a educação. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez, quem chegou aí, ó, chega, curte, compartilha, e para entrar nesse assunto sobre educação Vou citar, ler aqui um, um estrofe de um poema Chamado a Alegria do Sertão É um poema do, do terceiro, né, que já faleceu Mas um grande poeta popular Ele diz o seguinte Com muita chuva no chão, canta alega a sericora Ao romper da aurora, canta o saudoso carão o peixe salta do porão da água taldada e quente, relampeja no nascente com estrondo de trovão. Quando chove no sertão, alegra todo vivente. Esse poema aqui chama também atenção para essa alegria do sertão da chuva, né? E toda essa essa paisagem sertaneja que é muito forte. Na nossa, na nossa, muito forte na nossa memória, na nossa vida. É, Mário, antes de encerrarmos aqui... É, opa, ah, tem, outro, tem dois comentários aqui, opa, chegando mais um comentário aqui, né? O Donato, mais uma vez, fala aqui, grande administrada como com uma capitania hereditária do século XVI... É, o que estão o que no poder né só vem aqui para lav lavarem as pedras preciosas para o povo as migalhas é, o donato faz essa reflexão né sobre ainda esse modo de, de gestão geral da cidade é pelo visto é donato eu tenho algumas observações que realmente nós ainda como o mário mesmo aí citou nós precisamos avançar quando se fala em desenvolvimento, especialmente do campo, né? Não precisa apenas é, jogar as coisas e dizer que vai fazer. Precisa sim de uma de um diálogo, de responsabilidade social e administrativa e de valorização do que há é, de bom e de maravilhoso na nossa terra e com a nossa gente. E aí a a Lidmar também aqui, Mário, participa, né? Chamar a escola técnica, né? Chamar a escola técnica. E aí, é nesse chamado da escola técnica que eu vou é, entrar no tema da educação. Obrigado, Lidmar, você já está aqui colaborando. Esse tema da educação, vou falar com um pouco mais de propriedade, que é o Mário, né? O Mário, Mário para quem não sabe, ele é uma pessoa também preocupada com, com a questão da educação do campo. Eu quero citar aqui, Mara, alguns momentos que eu estive lá na sua fazenda, com alunos, né, com a aula de campo, onde você explicava para esse aluno e também demonstrava a sua preocupação da falta do jovem, ainda não querer se envolver, não reconhecer o campo como um potencial gerador de renda, gerador de emprego, né, como você bem já citou. E aí eu gostaria de, que você fizesse uma fala sobre essa questão da sua ideia também de chamar os jovens para essa educação para, no campo, né, e essa questão de se apropriar das possibilidades econômicas do campo. Né? E já agradecer aí, essa foto foi tirada lá, no seu, né? na sua fazenda lá, visitando. É. Lira, meu amigo, essa coisa está muito complexa hoje, porque você vê que tudo, todos os ventos, todas as águas correm em à cidade. Então, o jovem está atraído hoje pela internet, pelo uma facilidade que pintam na cabeça dele e estão abandonando o campo. Olhe, é muito mais viável a coisa. Você está no campo, produzir no campo, se tiver organizado, o que você está numa favela? Você está numa numa casa de 20 metros quadrados? Você não pode criar uma galinha? você não pode criar uma cabra, agora é o seguinte, nós temos, temos o dever, a nossa escola técnica tem o dever de levar, de mudar esse pensamento, porque eu vejo, lá tem muita gente, tem 300, 400 alunos na numa escola agrícola daquela hoje, mas, infelizmente, são poucas aqueles que querem a voltar para o campo. Quer dizer, o olhar voltado para o campo, para produzir alguma coisa. E quando se encontra um desse, ele não tem apoio. Como é que vai se produzir sem ter investimento? Agora eu volto para o fator investimento. Como é que vai, o Caba vai chegar para produzir se, onde é que ele vai encontrar recursos para investir? Se ele não tem, se nós não temos... Aí, vamos de dirigir um banco, lá nós somos barrados, por causa das burocracias que o sistema bancário impõe, você adquirir um empréstimo, para plantar um cajueiro, para criar uma cabra, para fazer um projeto de caprino, para fazer um projeto para você produzir cajuína, que não é só chegar lá com uma bacia, e você sair produzindo cajuína. Você tem que ter uma estrutura. Hoje nós não podemos mais rasgar o caju com a mão. Nós temos que ter um moinho para rasgar o caju. Nós temos que ter energia. Nós temos que ter todo esse aparato. Então, nós devemos botar na cabeça, instruir esses alunos que estão hoje, o jovem, a não abandonar o campo. Mas temos que dar oportunidade a ele viver lá no campo. Então, quando eu falo em organização, é exatamente aí que entra uma cooperativa. Você já pensou, se nós tivéssemos uma cooperativa, isso aí tudo podia ser resolvido. Aqui mesmo, em Mombassa. Mombassa nós temos uma cooperativa, reunindo aqueles cinco municípios ali que, que faz a, a, a, junto de Mombassa, tá produzindo mel, Lira. Vendendo mel. Um sertãozão daquele, que você bota um balde d'água na cabeça e sai, as abelhas saem tudo atrás de você, atrás da água, beleza. É, e eles criam abelha no meio do sol quente, não tem um pé de sombra para botar uma, uma colmeia debaixo. E eles produzem mel. Nós temos aqui em granja, mas não produzimos mel. Nós temos sombra, temos água fresca, temos flores. Nós não estamos organizados. E aí eu volto a bater na, na tecla da organização. Olha, e aí falta tudo. Se não tem organização, o jovem se manda. A estrada não, é, não chega lá. A energia falta. Então, eu, eu vejo o relato dos, do, dos produtores que a energia, falta energia na sua propriedade, passa três, quatro dias para a Enel ir lá e resolver esse problema. É outra coisa que nós não podemos mais estar de braço cruzado. Então, nós, se uma pessoa for só reclamar, não tem força, mas se for um, uma organização, um conjunto, uma cooperativa, aí a força se mostra. Então, o jovem... Tem essa força da juventude todinho mas está deixando passar. Está aqui, correndo de moto, está aqui no celular. Outro dia eu fui fazer uma caminhada, andando de bicicleta, mas eu passei por mais ou menos uns 50 grupos de jovens. Todos estavam com o celular na mão, nenhum conversava um com o outro, só olhava o celular, eu passava e ficava olhando devagarinho. Todos, tucu, tucu, tucu, tucando. Conversa mais. Todos, um lado, um para o outro. Isso aí pode estar aprendendo alguma coisa. Mas por que, que nós não vamos usar esse aprendizado numa coisa que nós podemos produzir? Então, é isso que eu chamo a atenção. Vamos produzir. Olha, Lira. tem outro, outro ditado que nós diz é assim. Você pode precisar de um médico uma vez no ano. Do um advogado uma vez em 10 em 10 anos você precisar de um advogado? De um padre, fez vez em quando. A... Mas você precisa do agricultor todo dia para tomar café, para merendar, para almoçar, para merendar, para jantar. Tudo que você vai botar em cima da sua mesa vem da agricultura, meu amigo. Então, por que, que nós não damos mais valor a isso? se nós não dermos valor a isso, se nós, nós vamos faltar alimento no nosso prato. Se não fosse os caminhões trazendo de fora para a nossa granja, nós estávamos passando muita fome. Verdade, Mário. É, Mário, antes da gente encerrar, você queria só ver essa questão da, da pandemia. Nós sabemos que essa situação da pandemia, principalmente, ela piora muito na população mais pobre, por exemplo, nas capitais, né, a população de periferia, eu conversando com uma, uma amiga que mora no Rio de Janeiro, ela me relatou que, ela participa de movimentos, né, de organizações, ela disse que a situação tem piorado muito na periferia, Aumentou o número de barracas, de população de rua, porque as pessoas perderam o emprego, e lógico que também perderam, né, perderam a casa, enfim. E, e na nossa cidade, como você falou, né, é, nós podemos ter uma saída que é no campo, que é na agricultura. Eu, ultimamente, tenho pensado muito, por isso essa nossa conversa também, de que é grande, tem uma grande possibilidade de passar por essa pandemia e também no pós-pandemia, é, a partir da produção agrícola, porque ela tem campo, tem, tem solo, como você bem falou, tem água, né? E temos pessoas, temos pessoas com grande formação, como você, com grande experiência, e você conhece outras, outros grandes com esse potencial. Temos uma escola agrícola, né? Temos população de jovens também, então, acredito que o campo possa ser uma saída, né, um alternativo de saída para o município não é, ter tanta fome, porque, pós pandemia, né, você sabe que há uma tendência das, das pessoas ficarem mais pobres ainda, né, principalmente quem está na cidade. É, e nessa questão aí, é como você bem disse, sobre a educação, passa pela, pela educação e a, também a responsabilidade social de cada cidadão. Pós a pandemia, né, eu faço aqui a pergunta, pós a pandemia, a, o agricultor, ele terá grandes impactos ou ele poderá conseguir sobreviver, digamos assim, com menos dificuldade em relação à alimentação, é, em relação à produção, como é que você analisa esse cenário pós-pandemia? Vira, meu amigo, olha... A coisa hoje, a gente falar em agricultura familiar, a gente fala em dependência demais da cidade. Então, hoje, nossa agricultura familiar não está produzindo nem para comer. Então, há uma dependência muito grande e corre um risco muito grande desse cenário se agravar. Nós estamos aí. O, o governo federal está aí neste auxílio emergencial, nós sabemos, a agricultura familiar, que na maioria está inserido no, no programa de assistência que é o Bolsa Família, então, com esse auxílio emergencial, e quando esse auxílio se acabar? E os preços que estão aumentando? Né? E nós que não estamos produzindo nada? Porque, infelizmente, tem gente aí no nosso, no nosso interior que não, tá que não tem nem galinha para produzir ovo, Lira. É a realidade. É a realidade. É uma realidade crua e nua. Que não se ligam para isso. Que estão passando pela vida. Antigamente, todo mundo que morava no mato tinha, criava galinha, tinha seu paiol de farinha guardava seu milho, seu feijão. Hoje é raridade quem se faz isso. Hoje eles vêm para a cidade e eles levam de tudo, até ovo. A gente presencia eles com ovo amarrado na garupa da moto. A gente presencia eles levando o ovo da cidade, eles levam tudo. Então, há uma tendência é isso aí se agravar. Porque se esse auxílio emergencial volta a ser só a Bolsa Família, aí a coisa vai, se vai piorar muito, porque vai diminuir. Isso aí não pode ser para sempre. Eu, eu acredito que o governo também não vai aguentar isso muito, por muito tempo. E nós não estamos preparados para nada. Você vê que essa pandemia, se fosse em outros tempos, e que não tivesse esse auxílio do governo, já tinha morrido muito mais gente de fome do que acometido pelo Covid-19. Então, porque nós não estamos preparados para nada. Nós estamos dependentes de tudo da cidade. Lá no interior, eu vejo isso daí com uma preocupação muito grande. Foi se afrochando, afrochando, afrochando, não se dando atenção a esses valores que antigamente se dava, produzir, produzir. Porque na cidade tem, está fácil, tem transporte, tem isso. Então, vamos produzir, vamos comprar, vamos botar nosso dinheiro para fora. Então, esse dinheiro não está gerando riqueza. Nós, esse dinheiro está gerando pobreza. Porque a própria cidade não está se beneficiando desse dinheiro. Esse dinheiro está indo para as outras cidades que estão produzindo. Está indo para a Serra da Ibiapaba, que está produzindo uma verdura. Está indo para o Baixo que está produzindo... o. o cheiro verde, o coco verde, está indo para bem longe que está produzindo a carne. E para nós, nós estamos ficando para trás. Nós não estamos produzindo nada. Então, essa preocupação é muito grande. Nós não estamos produzindo nem para comer. Era o que devi, deveria nós estar produzindo. Porque o sisteminha da Embrapa, ele, ele foi criado na intenção de ser a dispensa do agricultor familiar de ter lá dentro daquele tanquinho a proteína dele vindo do peixe, de ter o ovo, de ter a galinha. Então, esse sistema se completa um com o outro. Então, eu não sei como é que vai ficar. É uma coisa escura, porque focando na situação de hoje, a coisa pode se agravar cada vez mais. Lira, e com uma preocupação muito grande, Hoje o campo está cometido de muito roubo. Então, se você talvez já deve ter ouvido falar, ora eu tinha umas cabrinhas, os ladrão me levaram. Eu tinha um gado, os ladrão me levaram. E ninguém veio fazendo nada. Eu queria chamar a atenção também para essa situação. Hoje, com barreira em toda parte para a gente entrar em granja. Devia ter cessado esses roubos, e não, eles aumentaram. Eu, aqui, para a banda do, do, do Paracuá, eu, o Caba me relatou que em uma noite só, levaram três gados dele. O Caba que tem dez, que perde três, são 30% do seu rebanho que vai-se embora, esse Caba fica des, desestimulado, ele vai vender tudo imediatamente, vai dar para as outras pessoas por preço mais barato, e aí, ele vai comer de quê, Lira? E a cada dia que passa, essas mazelas estão sendo colocadas, servidas a bandeja para ah. o nosso, nosso homem do campo e não tem ninguém para falar com eles. Nós não podemos recorrer a nada. Chega aqui para fazer um boletim de ocorrência. É aquela burocracia e não dá nada, meu amigo. Então, é preocupante isso, é preocupante todos os fatores. Olha, nós não temos investimento, nós não temos infraestrutura, nós não temos apoio financeiro das instituições que aqui estão alocadas em nossas cidades. Então, nós vamos, vamos fazer o quê? E não temos organização do próprio povo que está sofrendo, do próprio agricultura familiar... Está pegando esse dinheirinho do Pronaf, está fazendo coisas que não devia, em vez de estar tá investindo, está botando em outra coisa que vai gerar pendência, vai gerar, vai gerar que não vai pagar, se pagar vai ter que sacrificar para um lado e para o outro para poder conseguir pagar e assim sucessivamente. Então, nós temos que correr atrás disso. Eu acho que nós temos que correr, temos que nos organizar, temos que estudar, temos que ir atrás do poder público, porque ele tem a sua parcela de culpa. Né? Então, ele está à frente. Ele deveria estar tá à frente para organizar tudo isso. Nós não podemos deixar dormir. Temos que acordar ele também. Todo mundo é responsável. Todo mundo tem sua parcela de, de culpa na coisa. Mas... Para que isso seja atiçado, para o fogo levantar, nós temos que abanar. Se não abanar, se não correr atrás, vai ficar todo mundo de braços cruzados até houver uma, um boom que papoque tudo, voe pedaço para todo lado, e aí a gente vai acordar tarde, talvez. É verdade. Mário, você falou agora no tema um tema que eu tenho observado, que, há, que está muito silenciado na sociedade de que essa questão da insegurança no campo, né, que inclusive esse tema daria até um outro encontro, né, com você, com mais alguém de representante, seja sindicato ou tudo mais, fica aí um, de, fica aí um desafio para se pensar, né, e discutir essa questão da, da insegurança no campo. Né? É um tema bastante Importante para ser discutir Meu amigo Mário, já estamos chegando Aqui ao final da nossa, do nosso Bate-papo, né? vamos chamar aqui de bate-papo De calçada né? virtual, porque as calçadas são. É... E aí eu quero que Agradecer o pessoal que está me mandando mensagem Aqui na, no Zap, né? que tem aqui uns grupos Que acompanham o programa Voz da Macaboqueira Agradecer a todos que acompanham Aqui o meu canal e tudo mais E que essa live né, também vai ficar disponível, é, acho que a partir de sexta-feira, lá no meu canal no YouTube, porque o nosso objetivo é exatamente fazer isso, Mário, é quebrar o silêncio da cidade, como você, né, é, como você colocou aí. Nós precisamos quebrar, nós enquanto sociedade, nós enquanto cidadãos, nós precisamos quebrar o silêncio da cidade para assuntos importantes, né, temas importantes que a nossa população, precisa ouvir, debater, discutir e, ao mesmo tempo, mostrar o trabalho de pessoas como você, né, de lideranças sociais, que têm experiência, que tem o que mostrar, mostrar na prática, né, e não só numa questão de teoria, mas aquilo que já fez e que prova que dá resultado. É, Mário, antes de encerrar, eu quero deixar esse, os, últimos, os últimos minutos aí da nossa live, para você agradecer seus parceiros, né, os seus movimentos, ficar à vontade aí para suas considerações finais. Eu queria agradecer a você, Lira, na, e todos que estão ligados ao canal do YouTube, as pessoas que fazem parte, junto com nós, do nosso sindicato, como o Donato, que se apresentou -se aí, e lembrar que... Nós estamos ali no nosso sindicato, mas as pessoas têm que se organizar nisso. É essencial a agricultura familiar se organizar no sindicato dos produtores dos agricultores rurais, né? E se fazer presente a isso. Não é só pegar esse recurso e por qualquer coisa, porque esse recurso vai sair muito caro. Nós vamos pagar muito caro, se nós não aproveitarmos isso, como é que vai ser daqui, uh, no futuro? Então, essa oferecer a vocês os meus produtos, que é a cajuína que nós temos aqui, o leite de cabra e o queijo de cabra. Eu também vendo queijo de cabra, só que por encomenda eu não tenho queijo de pronta entrega. Eu faço um queijinho só para nós aqui em casa. Mas as pessoas sempre me encomendam e eu faço este queijo como... e vendo também. Né? Queria deixar aí minhas considerações a todos os internautas que participaram com nós. Para qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Todos sabem aonde me encontrar, se não souber, é só uma pergunta aqui, o meu telefone, o meu contato, eu estou no WhatsApp. E fico à minha disposição a ajudar a quem quiser que ser necessário. Informar a vocês que o nosso sindicato, através com a parceria com o Senai e a FAEC, nós trouxemos o ano passado uma turma... Demos assistência técnica a uma turma de 20 produtores que criam caprinos e ovinos. Né? A carne de caprinos e ovino é a carne mais saudável que tem no mundo. Pode que seja de descoberta outra. O pessoal aí da suinocultura vive brigando em termos de dizer que o suíno é mais saudável. Mas o nosso bode só tem 6% de gordura, meu amigo Lira. Não faz mal a ninguém você comer uma carninha de bode grelhada. Só tem 6% de gordura, tem proteína, é produzido aqui. E agora eu entro naquele... De, naquele tem uma propaganda que o governo do Estado está vinculando nas redes sociais, que diz, compre os produtos do Ceará. E agora eu peço a, a vocês... Vamos fazer uma campanha dizendo, consumo o produto de granja, que é produzido aqui em granja. Vamos consumir esses produtos. Já são poucos, mas vamos consumir eles, que a gente vai criando o hábito e levantando devagarinho. Daqui a pouco está todo mundo produzindo leite de cabra, está todo mundo criando uma cabra no seu quintal, está todo mundo tomando leite de cabra. Isso é o que eu almejo para que todos nós sermos saudáveis, e enfrentamos aí, entramos numa enfrentamos essa pandemia. Se nós tivermos saudável e imunizado, nós passamos por ela tranquilo. E a imunização vem, ó, do mel, do leite de cabra, tudo isso aí, você fica imune a, a essa pandemia. Então, é produto nosso, 100% granjense. Vamos dar valor ao granjense e Fico à disposição de você, meu amigo Lira, e de todos os granjenses, para qualquer que seja a coisa e o apoio, bota o nosso sindicato, o sindicato dos Produtores de Granja à disposição para qualquer dos assuntos que a gente possa entrar e que nos compete a, a este assunto. Muito bem, obrigado, Mário, muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite, é, na verdade, não é nem uma assim, entrevista, é um bate-papo, até educativo, na verdade, né? Porque é informativo e é educativo. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, a live vai continuar aí no ar, no meu Facebook, a partir de sexta-feira estará no meu canal no YouTube, e você pode chegar, compartilhar, e eu quero encerrar essa live é, repetindo aí a frase do Mário, né? Já podemos até pensar numa campanha, né? Vamos transformar essa, esse seu desejo em uma campanha, ou né? melhor, o seu pedido em uma campanha. Né? Consuma os produtos do agricultor grangense, né? Vamos transformar a campanha. Tá aí, a gente poderia pensar numa campanha aí, o sindicato, com o programa Voz da Macabuqueira, né? Lançar uma campanha aí, fazer os banners para a internet, né? Postar aí. Consuma os produtos do agricultor grangense, né? Olha aí, eu quero encerrar e fazer esse pedido também. Muito obrigado chegando ao final da nossa live e até mais. Até mais, meu amigo.